Oi, primavera chegando, pássaros cantando e uma experiência imperdível da florada dos ipês amarelos. Ciência Terra Nova, os sentidos da ciência. Eu sou Evandro Sangueto, muito agradecido por estarem acompanhando o canal aqui em casa da Gaia Terra Nova, Eco House em Gaia Terra Nova. É possibilidade de se hospedar e é para isso esse vídeo, é fazer um convite. Vou mostrar para vocês dois anos atrás como é que foi a florada do IP amarelo aqui em casa. Completamente fantástico. O chão dourado, a copa das árvores douradas. As árvores do meio douradas, o chão dourado. Fantástico, uma experiência imperdível. E isso dura muito pouco tempo, é coisa ali de final de agosto, meio de agosto para final de agosto e início de setembro acontece essa florada e dura uma semana, dez dias, é coisa rápida, e o auge dura dois, três dias, não mais do que isso. Então, se tiver interesse em participar dessa experiência, que é fantástica, acontece uma vez só no ano, os links na, vão estar na descrição, entra no Airbnb e rapidinho faz a reserva que vai acabar rápido também. Chuva de flores Olha só, um casal de canarinhos estão ali fora já começando a preparar o um ninho. Primavera está chegando, as cabacinhas que estão ali fora de penduradas, é onde a molecada tem feito o um ninho. E aí, participar de uma experiência dessa é imperdível, né? Poucos lugares podem te oferecer alguma coisa nesse sentido. Então, se tiver interesse, renova o convite. O link está na descrição, entra no Airbnb né? e faz a reserva para ontem. Então, um grande abraço e até a próxima.